Eu falei para vocês que aparecia o conceito de momento linear né, de uma partícula e impulso de uma força. É isso que a gente vai ver agora nessa, nessa mini-aula. Okay? Vamos, vamos partir da segunda lei de Newton. Okay? Força resultante agindo sobre uma partícula é igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. Nota que essa equação aqui é uma equação vetorial. Okay? E tem que ser tratada como tal. Vamos, então, agora escrever que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, eu posso escrever em seguida que massa vezes diferencial de velocidade é igual a força vezes diferencial de tempo. Tenho uma equação com duas diferenciais aqui. O que eu vou fazer? Vou integrar. Okay? Integrando, essa, integrando essa, essa equação, eu tenho que M diferencial, de, integral de diferencial de V igual a integral da força vezes diferencial de tempo. Ora, esse cara daqui, em princípio, na maior parte das vezes eu não tenho a forma dele. Tá? Eu tenho, talvez, uma função numérica que eu conseguir medir ali, mas eu não tenho muitas vezes, se eu tiver também um modelo, ou seja, né, uma equação que eu acho que descreve o comportamento da força que esse corpo sofre durante uma colisão em cada instante de tempo, aí tudo bem, eu posso fazer essa integral aqui tranquilamente, mas a gente vai ver que essa integral aqui a gente vai dar um nome para ela, então fiquem tranquilos que né, a gente vai chegar em algum lugar aí. Okay? Vamos integrar esse cara. Integral de dv é quem? É v. Okay? Só que em quais limites de integração? Ora, bom, tenho que essa integral aqui no tempo ti, a partícula tem uma velocidade v de ti ou vi, e no tempo tf a partícula tem uma velocidade v de tf. Okay? Nota que aqui eu estou tratando só a componente x. Por quê? Né? porque isso daqui é um vetor eu vou ter três integrais uma sendo, cada uma sendo multiplicada pelos vetores unitários okay? i j e k e para cada para cada uh, componente escalar eu posso fazer essa integral aqui as, as integrais para cada componente escalar separadamente okay? então o que, que é, como é que fica essa integral aqui essa integral aqui fica fica igual para y Igual para z. Okay? É a mesma coisa. Vai ser um pouco diferente, por quê? Porque pode ser que f e fy sejam diferentes. Tá certo? Mas é o mesmo tipo de integral aqui que eu faço para as três componentes escalares, em princípio. Tá? Indo em frente, vamos tratar só a componente x, porque a ideia é a mesma para a componente y e para a componente z. Tá? O que é a integral? De dV entre Vx inicial e Vx final. É simplesmente VX, v, Vx final menos Vx inicial. Ok? Abro esse cara daqui e aparece essa grandeza MV. MV aqui no caso da componente x. tá certo? Aqui, MVx final menos MVx inicial. Mas aparece a, a grandeza MV. Essa grandeza aqui a gente a gente denota por p, né? E como v é uma componente de vetor, você vai ter componentes de vetor também para y e z. No fim das contas, né, como é que fica essa equação daqui de cima escrita então vetorialmente, né? Se a gente define m vezes vetor velocidade é o vetor p, né? Esse vetor p é o que a gente chama de momento linear de uma partícula, tá? E aí eu fico que e se eu chamar esse cara daqui, essa integral aqui, né? Agora vetorial, porque lembre-se daqui é uma das componentes. Tem um i chapéu aqui, um j chapéu, um caixa multiplicando, okay? Se eu chamar esse, eu chamo esse, eu chamo essa integral aqui de j. Esse J é o que a gente chama de impulso da força. De novo, se eu souber a forma analítica desse cara, ou pelo menos tiver valores numéricos para vários instantes de tempo diferentes, eu posso efetuar essa integral. Se não, eu deixo só como um impulso da força. E o que, que acontece? Aqui, eu tenho, né, quando eu junto a todas as três componentes escalares, eu tenho o momento linear final da minha partícula. E aqui eu tenho o momento linear inicial da minha partícula. Ora, esse lado aqui todo, então, é, o que a, gente, é a variação do momento linear. Tá? Então, o impulso de uma força vai causar uma variação no momento linear da minha partícula. Okay? Ou seja, delta P, tá? Esse Essa equaçãozinha aqui, é o que a gente chama de Teorema do Impulso Momento Linear. Nota que ele parece um pouco com o Teorema Trabalho e Energia Cinética, né? A gente tinha o que Integral da Força vezes Distância era igual à variação de era variação de energia de energia cinética, tá certo? Ou seja, né? Integral de força vezes deslocamento era o trabalho da força, então o trabalho da força era a variação de energia cinética. A diferença fundamental aqui é que essa equação, nessa equação aqui, J é uma integral da força em função do tempo, não fala de deslocamento. Okay? O que esse cara me diz? Quanto mais tempo uma partícula, uma força atuar sobre uma partícula, maior vai ser o impulso que ela, que ela, vai, que ela vai sofrer e maior vai ser a variação de momento linear dessa minha partícula. Tá? Se, a força, se essa força se constante, tá certo? É esse cara aqui saía da integral e eu ficava com simplesmente f vezes Δt. Tá. O que, que acontece? Eu, esse, se eu pegar uma força constante, eu posso pegar um valor de força, por exemplo, que me dê a área sobre a curva para a força constante igual à área sobre a curva para aquela, né, aquela curva que a gente já viu, que tem, que, é, que tem um formato de sino, mais ou menos, de, boca, de, de, de sino ali, tá certo? É, essa força constante é o que a gente chama de... Força média, tá? E ela, e ela nos dá pelo menos uma ideia, ainda que imprecisa, né? Da ordem de grandeza da força que atua sobre o corpo durante uma colisão. Tá ok? Ela é tal que se a força atuando sobre o corpo fosse constante, ela me daria o mesmo impulso que a força real, vamos, vamos colocar assim, né? Que depende, cujo valor depende do tempo. Ok? nota que nota que é mais ou menos o mesmo espírito da velocidade média que a gente está tratando aqui na verdade a gente a gente está tratando indiretamente aqui com o teorema fundamental do cálculo tá que fala da média de uma função sobre um integrada sobre uma sobre um, um intervalo tá então na próxima aula a gente continua a ver o nosso tópico de momento linear